tá tudo postos aqui para a gente começar essa parede e essa parede de revestimento já tá ali a argamassa tá aqui e tudo mais pessoal hoje eu vim passar uma dica para vocês bem rapidinho tá é, disco de serra mármore é, eu já falei sobre sobre os discos né sobre os tipos de disco que a gente usa na obra disco para porcelanato pessoal é esse modelo aqui ó é esse tipo de disco aqui ó aquele disco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 É o diamante exposto no disco que vai fazer o corte. Eu vou explicar para você como eu faço para afiar meus discos, beleza? Vamos colocar ele aqui na Serra Mármore. Depois eu vou mostrar para vocês como eu afio. Para quem trabalha com obra, pessoal, não tem segredo. Mas se você é iniciante, a Serra Mármore ela tem essa, essa rosquinha aqui. ó. Você tira ela fora. Esse é o parafuso que segura. E aqui são duas peças, pessoal. Essa peça interna, tá? Que vai encaixada dentro da Serra Mármore. Aí você coloca o disco. O disco tem uma seta e aqui também, ó. A seta indica a rotação. O disco da Serra Mármore gira nesse sentido, assim como o disco. Então, a face do disco é voltada para fora, tá? Essa peça aqui tem esse encaixe. Então, você encaixa essa peça em cima dessa aqui. Travou. Agora você põe o parafuso de volta. Dá o um aperto. Essa aqui é uma chave que já vem nela, ó, na serra mármore. Já dá o um aperto aqui, ó. Tá feito. Nossa serra mármore já tá com o disco colocado no lugar, completamente travado. Agora eu vou explicar para vocês como eu faço para afiar esse disco aqui. Galera, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Sempre mexam, troquem o disco da serra mármore com ela desligada, Tá? Quando eu troquei o disco, o tava desligado a extensão. Agora nós vamos ligar. Funcionando. E agora eu vou explicar para vocês como eu faço para afiar os meus discos, tá? Primeira coisa, óculos de proteção. Óculos de proteção muito importante, protetor auricular, tá? O que, que eu uso para afiar o disco?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 É, pode ser um pedaço de concreto, pode ser o próprio concreto do chão, pode ser telha, pode ser ah, qualquer coisa abrasiva, é, você vai pegar o seu disco, tá? com muito cuidado, tá? usando as proteções adequadas,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 você quer, vamos lá, a parte externa do disco, você coloca em cima dele aqui e você quer afiar o fio, você passa ele aqui suave como vocês viram no vídeo. Vamos fazer de novo? Presta atenção, vou fazer de novo as três partes, primeiro o fio, depois a parte externa e depois a parte interna, beleza?